E aí, pessoal? Beleza? É, me chamo Douglas. É, e eu me chamo Lucas. Esse é o novo quadro do canal... do, do canal KOKAWAS. Que aqui é que é. só tem dois, mas são quatro. É, porque nós vamos, vamos fazer um... um. Caceta. A o pessoal tá ocupado, mas não é como o nome, é só nós, o... nós mesmos. O nome do Jutsu Naruto, velho. Um no Jutsu. Um Bush... não... É. Cê, esqueci. Mas eu esqueci. das ambas, ambas. Não, é das sombras. Pronto, ia fazer essa piada, só que não deu certo. Bem, continuando, é, será um vídeo sobre nosso, um dos hobbies que nós temos. Por favor, Lucas, qual é o hobby? É, basicamente, como eu sempre falo essa palavra, jogar Yu-Gi-Oh! É, assim, existe hoje em dia o Metagame, o chamado Metagame de Yu-Gi-Oh! E ainda hoje eu vejo, assim, banca de revista vendendo os mini cards que a gente colecionava quando era criança, mas hoje é... a gente joga com as regras, com as regras de, as regras pode-se dizer profissionais. Oficiais. A, oficiais. Apesar de que no, os decks que a gente usa não pode-se dizer que são competitivos para ganhar um mundial, um regional. O ou algo do vai dia. dominar o mundo. Né? Por aí. É que... mas, mas pelo menos a gente tenta, a gente se diverte com isso e é algo, é, algo que, é, algo que nos, é algo que nos diverte, então é. a, a gente quis apenas gravar algumas de nossas partidas. Você embaralha meu deck e eu embaralho o seu agora. Vamos para a segunda partida da mente. o plano. Você escolhe. Vamos hum, lá. Eu começo. Xi. Eu começo. Vamos lá. Ok. Sete duas e sete um monstro. Pode ir. Sete duas. tu falando nessa aqui? Xi, já estou nessa. É, o oh, justo nessa, véi Primeiramente, o caju. Pode, monstro saiado? É Pode. O monstro que ele controla. Certo. Nada boa, velho. Normal. Hum. Vamos lá. fale o atalho. Eu é perco. De quanto é? 3.300. Eu pego com 1.800. Sim, é, primeiro explico o efeito do caju. Ah, desculpa, o caju é feito, ele pode ser invocado lá do oponente tributando um monte dele, entendeu? Hum. Mas, o efeito está na minha mão. Isso é base. Pronto. Como a é minha foi derrotada, a efeito da base de segurança é quando é para o cemitério eu posso equipar o monstro do meu oponente e tomar o controle dele. O deck grade é como se fosse aliens. Um ladrão de jogo. Aliens <risos> Parasitas. Pra ter ideia só. Um ladrão de cara. E agora, hum. o bichinho daqui vai é fazer estrago. Hum. Ele ataca direto. Eu ativo o Jack Frost. Efeito. É quando o monstro do meu oponente ataca direto, eu invoco ele especial da minha mão, e esse monstro é setado. <risos> Toma, Duginho, Jack. Jack! Jack Frost! Jack na cara. Olha que bichinho bonito. Mas faz o um mal aqui, viu? Certo <risos> e passa. Puxa... Hum. Certo monstro é passo, pode... Espera eu nem sei quanto ele tem de defesa... Tá mexido tudo isso... <risos> Deixa pra lá... Vamos lá, né? Hum... hum. Invoco... Abspike... Efeito... Descato monstro... E e não, mim. não, para minha mão. Leva três ou menor. Fique claro. Vou caçar a essa que né? aqui, costela. É a que mais falei, é a que mais tem sentido hoje em dia. É mais sentido? As outras não tem sentido. Ativo, impacto, exercida. falha Hora da batalha. Hum. Pai Pike bate. Ativo minha treca, susto fantasdeo. Você seta uma? Não. Eu escolho todos a quantidade de monstros que eu tiver setado, eu posso flipar e posso setar a mesma quantidade de monstros que você tiver. Tá, tá lá. Certo. Então eu flipo e flipo e seto os dois. Efeito do esqueleto. Eu sei duas, mas essa é uma. Você duas. Tem dois monstros. Você flipou a primeira. Não, mas a carta flipa os dois ao mesmo tempo. E aí? O que é que vai fazer? Ele fez, adiciona um último com a minha mão. Cobra. Ai, cobra! <risos> Sua vez. E eu puxo. Quais são os seus saltos? Já tá com o um slime no cemitério, então vamos lá. Eu invoco Phantom Knight das lavas, alguma coisa. Das luvas gastas. O Cavaleiro Fantasma das luvas gastas. É Agora é Marcos. Vou dar uma pausa aqui. Sim. Vamos lá. O Maroto. Vamos... Sai de negócio estranho. <risos> vai, vai, vai. vai ser mais pessoal entre amigos do que um meio ver. sério. Vamos lá. A minha vez agora? Sua vez. Eu puxo. Vamos lá. Certo? Certo. É só o que eu posso é. fazer. Véio. Só? Sente só... e chora. Sente e chora, isso aí. Rapaz, eu não diria isso com gosto gostei que de... não, velho. Três cartas setadas, já é muita coisa. Já banei duas aqui com o esqueletão. <risos> mamãe Uso, velho. Tu invocar mamãe Uso. Vamos lá, faz batalha. Mamãe Osso bate. Bate. bate em quem? Nesse. Bate nesse? Nesse. Nesse mesmo? Nesse mesmo. Nesse certeza, mesmo, velho. Vai logo. Absoluta? Ah, vai logo. <risos> eu atira. Ok. Guarda localizador. Hum. Eu invoco. Eu invoco um monstro do meu cemitério em modo de defesa e ele não pode ser destruído por batalha nem por efeito no fim desse turno. Ok. E eu escolho o Alucard, em modo de defesa. E o senhor e esse monstro aí? Pronto, aí agora você vai continuar a batalha. Você pode mudar o alvo se quiser. Inclusive bater no Alucard, mas ele não <risos> cai. O meu monstro bate no cabo meu ainda. Certo. Ele cai, que é o Jack Frost. Agora o Lady bate no, no da outro? esquerda Sim no da esquerda É gigante diante, efeito diante Adiciono uhum. um, um, um de no mínimo nível 2 ou menos Pra minha mão, eu adiciono o Spectre uhum. Como na corrente o diante ainda estaria no campo É, é, é da... destruído E eu já ativo o efeito do espectro Ele vai especial puxa uma <risos> Peraí, Falta embaralhar <risos> <risos> Tem que embaralhar E puxa uma do deck Pronto? Pronto. Sua vez. Minha vez. Eu puxo. <risos> <risos> Mas vamos lá. Vamos lá. Eu... Vamos lá. Eu faço simplesmente... Anjo ah, por cima do avocado. <risos> Sacana, velho. Isso... Por isso que eu chamei ele. Não. E eu simplesmente... Desassocio o material, já ativo é. o efeito da Alucard Já é, adicionou pra mão, né? E, a, e o efeito da Angel. Eu adiciono rompimento por efeito da Anjo. Já tá vendo a estreita, né Marcos? Meu irmão. E por efeito do Alucard, que eu adiciono uma carta do meu cemitério, eu adiciono a Go Round. E agora. O bicho encheu a mão e só por efeito. Só porque eu chamei o Alucard pra mão. para é <risos> Pro campo. Então vamos lá. Agora eu simplesmente seto 4K. <risos> Caralho! <risos> seto 4k. <cartas>. Estraga amizade <risos> isso daí, <risos> velho. E sua vez, Doguinho. E aí, Duguinha? Sente é rir ou sente chora? Ah, yeah. oh, okay. Águia de não, caralho. Slime, aqui vai efeito. Hum, se tu pariu, eu falei, não, não Vai fazer isso de novo. Ele, Ele pega assim o novo. controle pra Águia. É. E agora pega o efeito da Águia. Pega antes? Da antes. Pera aí. Rapidinho. Se é. tá. eu comentar aqui, eu chamo outro grande. Uhum. De cemitério. É Exceed level 8. é bichão mesmo, hein? Cadê o torrencial maroto nessas horas? Vai, não? Ah, tem o efeito? Ah, vai um bicho ele é caralho, eu... cara, eu... velho! Não, Pô, não, não, Porra, véio. o principal motivo de invocar Que jogada esse... Que jogada foi essa e ele... Do ia tem é. o efeito, porra! Principal motivo de invocar esse cara. Ah, como lá. Porra, velho! Tem que ser jogo da sorte, né? Hum. Eu posso ver o que você setou. Eita boba. O que? O monstro pode? Eita boba. Dependendo do que alguém fizer, ele ganha nesse turno. Ou esse monstro que vai pro cemitério, qual é o efeito? Nenhum. Nenhum. Eu escolho o monstro. Hum, sim. peraí, não. Diga com os dedos qual vai ser. O monstro e essa. E essa daqui? Hum, vamos lá. Na corrente. Como eu escolhi o um monstro, não pode ativar algum round. É, não posso. E porque, justamente porque você escolheu justamente ela. Que <risos> louco, Caceta! Mas vamos lá. Na corrente da destruição do meu monstro, eu ativo o rompimento. Perfeito. Perfeito. <risos> invoco dois gostrix de nomes diferentes do ah. meu cemitério virados para baixo em modo defesa. Verdade. <risos> é eu... Ok. Imagina eu... que já bem, né velho? E eu simplesmente invoco o Gianchi. Aham. Esqueletão. É e Alucard. Aham. Olha o cara é. de... Quando... quando o cara é do seu, né? <risos> Sacana, velho! Tem que saber jogar, filho! Rapaz! <risos> hum. Isso é o que dá quando dois decks de é ofensivo batalho, velho! Uhum. Só que o seu ainda é mais ofensivo que o meu! É verdade, ele sai na defensiva é. ofensiva pra quebrar a tua ofensiva, velho! Posso ser muito concentrado? Pode! Alucard quando vai pro cemitério. Eu adiciono qualquer carta ghost trick do cemitério pra mão. E se não tirar ele bota anjo. E adiciona também. É. <risos> adiciona do deck. É. E aí adiciona, adiciona do cemitério. É. é porque eu vou desassociar o Alucard. Não tem de correr, tem De qualquer <risos> jeito você vai bater nele. É. Tem como adicionar? É e se não bater, vai. Eu... Tem. Como? O efeito dela é se você tiver uma carta gostrique na sua mão você adiciona com material. Ah né? tá gostei. É só gostei. Ah. Também não tem nem pra que você... Adicionar é, pra pegar pra... uma carta gostique de teu deck. Só se fosse aquele outro efeito. que quando ela tem 10 materiais ganha o jogo. É, e tá porra. <risos> é. é só o cara botar ela no campo e conversar. stick <risos> dela. Gostique dela. Você é doido. Vamos hum. lá. Não hum. acho outra vez que fantadeu atacou a Lucari. Não tem nenhum Lucardi virado pra cima. Você tem que indicar qual é. <risos> então eu ativo ah, o susto fantardeu. Eu flipo os dois monstros meus, hum? flipo os dois monstros meus e, e escolho dois monstros seus para serem setados. Okay. E eu escolho os dois dragons. Tá bom. E ativo o efeito de viante, né? Eu ativo o efeito do viante. <risos> <risos> e eu simplesmente adiciono o Spectre para mão. <risos> Para de rodar não com essa porra É verdade É, é que é Beyblade, é? né <risos> Rapaz, é ele roda menos, viu? Venha uma coisa aqui, vá <risos> De 14 E aí, doguinho Vamos lá vai, vai continuar a batalha? Vamos lá, a não. anjo bate no Alucard E eu ativo o Asa Efeito, o Alucard não pode ser destruído uma vez nesse turno e ganha 500 de ataque Sério? Uhum Beleza, oh, eu posso né? mudar meu avô ou não? Não, que agora que agora. Tá e na verdade ele nem muda o alvo, tipo, quando ele comanda quando ele tipo, declarou o ataque, hum. como o monstro não saiu do lago, o ataque continua. Ah, é. Aí só se o monstro, tipo, sair ou mudar, hum, se ele é. fizer aquela maracuta tá igual Sai, é. o deck novo que tá saindo, tá ligado? Eu dei normal, não foi nessa água ou Não, já, já deu normal. Você invocou a águia. Ah, foi. Desculpa pelo. Eu... É, o bicho tá perdendo, tá teu lado, viu? Vamos lá, mamãe, o e bate no diante. Oxe, ele tem 1.800 defesa, pô. Sério? <risos> Bora! Vai bater? Vou! Pronto, eu tô perdendo 400. Vá, simbora. Ei! Só vem. Puxo. <risos> Puxada linda agora. <risos> Vamos <risos> lá. Vamos já. Não, deixa eu adivinhar a agora que ele vai fazer. Será o que, que ele vai fazer, velho? Vamos lá anjo por cima do Alucard. <risos> Desassocia uma matéria e adiciona uma spell trap gostriz. E adiciona o um efeito avocado e adiciona um bicho pra onde? Uma spell <risos> trap gostrica. Hummm. Peraí, tem que pensar direitinho essa porra. Não tá fácil não pro jogo também. Tá ruim. Chama um cão. Beleza! <risos> é, <risos> já, já tá afinando, doguinha. É isso, né? É, é, é. Quando ele afinar a voz é sinal uhum. que o bicho tá feio, o bicho tá pegando. Não, e efeito de lugar. É só tão claro assim para vocês, né? É. É. Não, e efeito de lugar, eu adiciono o rompimento pra mão. É, vou... Ok. Vamos lá. Ativo o campo. Ok. Ativo o campo. Seta uma carta. E do normal no Phantom Knight das Luvas Gastas E esse é o que você vai fazer aí? Exceed Rank 3 <risos> Alucard <risos> Efe... é dois mil Efeito. Efeito ganha mais 1000 2.086 <risos> de ataque Agora Alucard ah, Com 2800 de ataque Bate na Angel Fida pé. perto <risos> Perde 800 <risos> de ataque ah? Talvez. E agora, sem medo, ah, sem medir, o bichinho caiva, o equipamento caiva. Vá, vá. Sem pena, 2 mil bate na mamãe urso. <risos> bate na mamãe urso. Mas não não ter ter. É verdade. Sem Legal. pena, sem pena. Sem dó é. de ambientado, é. Chama o monstro do especial, em modo de ataque ou modo de defesa Modo de ataque. Modo de ataque, né? Sim, modo de ataque. Vai a cobra? Dobra Pera aí então. Pronto Pelo 800 é? Ou 400 nadador 800 na batalha com o Alucard e 400 nadador 1200 ao todo Nossa, sabe aí. Pronto, e mais em fase 2 pra você não pegar meu Alucard com ataque de mais 1000 <risos> Não, peraí. aí Primeiro eu ativo o efeito do Alucard Desassocio Destrui Destrói? Hum, destrui. Quando ele é destruído eu chamo o mundo de, de Por especial Com seus efeitos negados Quando ele é destruído mesmo, você tá, velho É que é enviado ao cemitério, não é destruído, né Vamos lá, e agora Eita porra Ih. E... complicou pra mim <risos> Acabou Acabou as anjas Acabou as anjas, velho Pode ir José X3, velho. é louco. Então agora é começar a reciclar ela. É. <risos> Tapa. Tá. Cê é louco, lesks. Não, só isso, velho. Rank 8? Rank, level 8. Level é 8. 8. Red Dragon, velho. Deixa eu ver aqui, bonito isso. Eu fui burro, mas vamos continuar. Esse aqui também tá bom. É pra bater mesmo. Hum. Red Dra... Não parei muito nenhum. Hum. Faz batalha. arruma é, é um nível 8 apelão, pô, é de dragão. O um dragão ali que <risos> ataca o Adol. A que Adol? O Anjo. Ah, o anjo. anjo cai. Menos mil. Menos mil. E, peraí, <risos> deixa eu ativar no, os efeitos na corrente. Primeiramente, na Qual corrente ativo o efeito do Spectre na minha mão. Ok. Ele vai especial e puxa uma do deck. E, segundamente, eu ativo o efeito do rompimento. Quando Eita. você destrói o um monstro, eu invoco dois virados pra baixo. Você? Do meu cemitério. Ih, Lucas. Hum? Ah, bexiga. É, uma jogada. Não. Eita, bexiga. É assim, mas já sei o que eu vou fazer. aí. Mando o Alucard. O Alucard, setado. Sacana, velho. <risos> Já se ligou, né? Já se ligou, né? Eita porra. É, tem outra, Vai o Jack Frost Só pra fazer errado, Jack neles. Hum. Dois bichos, três mil buginhas, velho. Sua vez? Minha vez? É, assim, certo. Certo. é o mesmo. No Vai Dragon nome. bate no setado. Qual deles? Oh. Nesse. <risos> Nesse aqui, velho? Sim. Aí vai tudo que é setado destruído. A declaração de ataque dele. Aí efeito do meu Alucard que caiu. Mas ele pode ser. É? Mas depois cai é enviado ao cemitério. Ah. Manda a Adol de volta pro meu extra <risos> <risos> Pois bem, Luca é a sua vez. Minha vez? E a Ah, eu foi boa. <risos> yes, I can. <risos> Vamos lá. Espera aí, deixa eu ver aqui é só a sua minha... ameaça. É, 17. tá boa minha sorte. É, é, só que eu acho que não vai certo. ser tão bom por muito tempo não. Receta um monstro, aceta uma carta e invoca a Doll em modo de defesa. Uhum. E desassocia uma matéria que vai o efeito da Doll Eita porra, em modo de defesa eu, não, véio. né, velho? Vacilei. Eu não tava aí direito, eu vou falar da noite Vamos lá, go round pra mão. É, acho que é pro campo, né? Essa peste. Quem sabe? Espero que sim, espero que não. Espero que sim, espero que não. Vamos lá. E agora, com o efeito do Alokard, rompimento de novo. Que <risos> de Vamos lá. E agora eu seto duas cartas hum? e passo. Chamo o jacaré. Chamo o jacaré, velho. Eu chamo... Eita, porra, eu já entendi. 3. Já entendi o que, é que ele vai ficar... fazer. Também já Não, não vai dar isso não. Será que vai dar não? Pô, uh, velho. Será, velho? Já entendi isso. Mas vamos deixar, velho. Vamos Dois deixar. talvez vou dar não vou dizer não. Não vou dizer não. É, que eu, eu, eu não sei se eu Sim, falo eu sei ah, dizer. Ah, eu é entendi porque não vai dar certo. Verdade. Eu não entendi é? porque não vai dar certo, porque ele só tem dois dragons. Se ele tivesse três, daria certo, esse combo Daí não tem pra que Ai, não necessidade não é. de ficar com ele. ele, não tem mais rápido. Uhum. Não, não tem, tem, mas não tem necessidade. Tem, não, eu ainda vou ficar calado. Véio. Não, mas não tem necessidade de ter outra coisa aqui agora. Não tem necessidade. Então <risos> não tem outro level 8 também. É, não Vamos tem lá. necessidade. <risos> eu vou lhe dizer. Faz Vamos lá, vantagem. faz batalha. Ativo. <risos> Destrói tudo que tiver virado pra cima. Oba! Oba porra não é melhor, é, pra, é mim. É. Porra, não é melhor pra mim Oba porra nenhuma, oh, oh, rapaz. É. Sabe por que, Oba? Quando é que não é destruído? Com efeito negado. É. Uhum. Só que. É. Só que você vacilou, Dônia. Não, porque sabe que não tem nenhuma rank 8 pra fazer. Eu vou dizer eu... a ah, jogada que você poderia ter feito. Sei. Você, com aquele bicho, você não invoca outro? Invoca, só que eu só podia ter que invocar... Você assim. não fosse poder fazer um com cinco, pô. Só que você tem um armadio, ele deve, deve, deve estar aqui no cemitério. Hã? Só tem um armadio. Só tem um armadio. Então, botava o armadio e ainda botava o outro bicho, pô. Três mil. Ia bater com armadio e não podia fazer nada. É. Aí você ia tava com armados em campo, só e que... caiu o bicho e ia voltar outro bicho. Já que o meu único. Vamos lá, minha gente, que eu ainda tô com 7 mil pontos de vida. Não, velho, não é possível, <risos> não, cara. Hã? Não é possível, não, velho. É sim, eu só levei um de é dano. É possível. Marlos, eu levei algum dano até agora. Era você estar tá com armadilhas em campo, batendo no bicho dele. Aí sim, você ia redirecionar o ataque e aí ia bater 3 mil na cara do. Vamos lá. O dragão bate. Ativo. Go round. Eu sei, vai. Que porra é essa? <risos> ah, sim, o efeito dele é o seguinte: quando ele é enviado ao cemitério, não é Ghost que não. Pô, mas o efeito da Gonhalda era escrito É um é é monstro procurado. setado, né? Só quando é pra flipar de volta que tem que ser é monstro Ghost O efeito desse bicho é que quando ele é enviado ao cemitério, eu simplesmente posso olhar as três cartas do topo do meu deck, organizar da forma que eu quiser. Quando for no turno do, do meu oponente. Eu posso banir ele do meu cemitério. Se a carta do meu cemitério for uma trap normal, eu posso setá-la direto do deck e ativar no mesmo turno. Safadeira, <risos> E aí? Ei, gostei de cair. bem aquela carta, aquela spell lá, porque você ativa ela e você pode botar a trap da sua mão, tipo igual a spell. Certo. É massa, velho. É. E aí, passa eu Gostei de ter alguma vez tem Faz duas. Aí. Se tiver duas, eu passo uma. Como eu disse, Mari, não dá certo porque o biscoito tem o que eu quer chamar, ele já era level 5 já. Ah, e você então. pega level 8, né? É. Ah, vamos mais level 8, ué. Você perde muito pombo. Vamos lá, seta. <risos> 1 e passo ele pra modo de defesa. Olha. É. Ele tem zero de ataque e de DD defesa. <risos> <risos> zero, né? <risos> Aquele metal foi faz a festa, viu? Oh. Bater no um zero de ataque. Vai com ataque dobrado. Ei, velho, o performa pau com metal foi apela, viu? Uhum. Bate e reciga que nem eu, a poxa. Meu filho. Eita bexiga. Alguém <risos> então, é bichão, viu? Porra, velho. O deck dele não para de rodar, não, velho. É dois decks que não. Olha a quantidade de carta que já tá no cemitério <risos> e o deck não para de rodar. Pau que também, deck. porra. <risos> Vamos lá. é. Dois decks dois gente só estilos para resolver essas coisas, velho. Ei, o pote vai sair por mais de 20 conto, pô. Uh, tá bom. Vamos lá. está oh, caro. É. É. O chega a que bate? O pai que bate? Não, peraí, não. <risos> não, não. Você já declarou o ataque. que bate? Não. Eu ativo. Ele me ganha... ro. Não. Ah. <risos> ele ganha 500 de ataque e não é destruído uma vez. No caso, ele não é destruído no ataque do pai. Vai bater com o dragão? Passa minha vez. Oxi, bate porra. <risos> Passa minha vez. Tá certo. Minha vez, puxa. Acho, eu acho que acabou os monstros, velho. É. <risos> pode, pode ir, Doguinho. Caralho. É sério, pô. Já acabou é. os monstro do deck, velho. Certo. Evo. Esse é aqui parei o Goio, velho. Lá vem Goio. Agora lascou. Lasco. Lascou. Mas esse bicho é feito dele, né? Como? O efeito dele é na hora então, que ele é enviado ao linha? cemitério e eu posso ativar no mesmo turno do oponente. É efeito rápido. Tipo, se o Goyo bater nele, eu posso ativar na corrente do efeito do goio. Ah, aí pode banir é, ele. Aí, né? o goio não puxa ele. É verdade. O um goio bate. Hum. Bate. Quando ele é enviado ao cemitério, hum? Isso não é na corrente do efeito do gol ainda. Sei. É o primeiro é na, efeito. Na, na, eu na olho as da três cara. cartas do topo do meu deck. Tá ruim, Lucas. Tá ruim, Lucas. Tá ruim, tá ruim. Vamos lá. Tá ruim, velho. <risos> Ferrou. Mas também não vou deixar a Douglas puxar meu bichinho, não. Vamos lá. Já organizei da forma que eu quero. E aí, vai ativar o. Já efeito de Pronto, efeito dele, efeito rápido. Bano ele e se a carta do topo do meu deck for uma spell trap, eu posso setá-la e ativar nesse mesmo turno. Como não é, manda pro cemitério. Caralho, tu puxou tudo um monte, mano. Não. Peraí, é que... e o. Cê é de... Aí ele não vai, ele tá banido. Tá? Tá banido. Beleza. Uhum. Vamos lá. 3 mil. Manda direto. 3 mil direto. Efeito do campo, são de 1.500. Bacana, Olha o que eu tô na mão, cara. Sua vez, Lucas. É, yeah, do... Eu puxo. E pode ir. <risos> Vamos lá. Bem, vou agora vai. Agora vai. Agora o Agora vai. Agora Oi? Agora o Jack. Jack! Jack! Jack! Jack! Jack! Jack! Forte da sua casa, ô guia! Passa. Ah, tá com medo de atuar da Dragonhold e tenho no noturno também, pô. Você Vamos lá, eu puxo agora. Você tá brava. Agora eu vou fazer o mal, velho. Hoje, jeito... hoje é dia de maldade. <risos> eu quero ver só o que doguinha tem, tem ali pra oferecer. Vamos lá. Eu flipo o Jack Frost, uhum. seto o um monstro uhum. e fase de batalha. Ativa o efeito da Sei. Certo. E certo. Oxi. É flip e certo. Aí. Jack ataca. Varia vale quanto ele. 1600 tudo. 1600 tudo. Certo. Mas fase 2 é que se desnaque 1. Dula. E foi o efeito dele. O efeito dele eu posso diminuir pela metade o ataque de um monstro seu. Mas dessa não é a intenção dele. Uhum, -huh. não é. E não dá pra fazer agora. <risos> oh, e assim, e pra cada carta Gostrick que eu tiver em campo, ele ganha 200 de ataque. Então quanto? Ele tá com, uma, duas, três, quanto? com 1, 2, 3, 1.600. 1.600? De ataque. Certo? Pode ir. Tá bom. Distridral. Já, velho? Você véio. tá com dois bichos de 1, 2,800 ou 3.000, velho? Distridral. E eu com um de 1.600? <risos> águia. Normal na águia, né? Normal na águia. Hum. Flip, flip. Águia bate não bichinho aí Pra levar sem velho? sim Aí, velho não contava com isso não <risos> não contava com isso mesmo não vai você é forte vai porque eu acho que não é efeito rápido velho vai É, não tava com isso não eu sei fazer as coisas Vamos lá. pode é o mesmo, é. Dá um mirro da maldade nele. Não tem um mirro, velho. <risos> Quer dizer, eu tenho um que tá chegando, mas não, não é uma mirro normal não. Ah, vem, mas. É não, mas é fuleira mesmo. É fuleira? Não é fuleira. É fuleira. Fuleira. Fuleira. se bem que qualquer mirou ajuda, né? Mas é fuleira. Vamos lá. Primeiramente, coisa, Lucas, primeiro vou pegar com o seu do Vai tudo, pô, soma tudo, tá tudo aí, soma aí. tá com do... é, tá ele tá com 1.000, que tá no seu campo. Ah, Se 5.800 dá 100.800. Não, hum, 5.000 dá... 100.800 pela metade 100. dá... 3.400. Não, mi... é... 3.400. 3.800. 3.800, é, 3.400. Agora, eu senti a pressão. Só uma vez. Sobrou 2.100, velho. <risos> de sindrado. Eu gostei, que não tô querendo ajudar, não, hein? Sai é, que passa. Se, <risos> se eu continuar, é porque ainda tem alguma coisa. É. Porque <risos> é, numa situação dessa, velho. Mamãe osso Vai, <risos> velho, <Vá, véio, risos> continue, continue. Vamos lá. Hum. faz batalha. Hum. Dula não ataca. Dulan ataca? Ataca mesmo, velho. Ataca. Já direto, direto, né? Vamos lá. Go round. Perfeito. Isso é flipo uhum. Caralho, isso é cai. Da... De... O dragão, okay. efeito do, efeito do giante. Eu adiciono de nível 1 se eu tiver, ainda. Só tem um. <risos> Espectre, salvador da. Pátria. Não, meu irmão, ter tem algo certinho. Justamente ele. O que precisava. Pergunta: Sim. o ataque foi negado? Não, que o monstro continua. Aí vai continuar, né? a batalha. Não. Aí vai continuar a batalha. Aí eu levo 300 de... Não, 600. É, eu gostei. <risos> Aí, efeito do Spectre que tá na minha mão, vai especial e puxa uma do deck. Que ah, tá... se... tal? E na destruição do Diante, eu ativo. Eu nego. <risos> <risos> Ele é tava se esperando, velho. Vai... Agora bateu revolta. <risos> Ele tava se esperando, esse porra, man. Vai, puxar lá... uma. Cadê? Eita porra, você tudo aqui. Eu tava com 2 de É. é. Sacada, ele aqui. Menos 600. Eu deixei duas pra deixar as. Cadê? As... Acabou. Acabou já. Acabou. Acabou. Porque um bichão aí, a metade dele é 1.400. E o outro aí é 700. Eu só tenho 1.500. Pois é. Acabou. Ah, Bate aqui. Bem, pra quem não sabe, esse é o novo tegante do canal. É o Marlos. E. Vocês viram? É, você não sabe, mas é foi das poucas vezes que eu ganhei desse baralho chamado Ghost Trick. E vocês não sabem, é alegria quanto no meu coração, velho. Não é uma coisa só uma coisinha. Chupa, velho! Chupa! Cara, opa! Você quer cair aqui agora, certo? Caramba, obrigado por não estar dando cair.